Ele está é blog Escalada aqui fazendo uma cobertura inédita nos Jogos Olímpicos da Juventude. A gente está aqui em Buenos Aires, capital da Argentina, para a primeira exibição olímpica da escalada. Aqui a gente está vivendo um momento histórico, um momento que todo mundo vai ver na Olimpíada do Japão. Aqui está tendo uma exibição de velocidade e de via guiada. No, hoje a etapa vai ser de escalada feminina. Vão ser todas as eliminatórias as mulheres. A principal candidata para ganhar o título aqui na Argentina é a Valentina Aguada. A gente vai poder ver qual que é a vibração da torcida e ver os principais nomes que tem entre 17 e 18 anos. Bueno, estamos aquí en Buenos Aires eh, nos los Olímpico de la Juventud, desarrollando el primer día de competencia de escalada deportiva. Eh, recién acaba de culminar la primera sesión que es eh, velocidad y estamos esperando para uma una horita, una hora y media vamos a estar haciendo la segunda sesión que es la de boulder. Hoy compensamos con, con mujeres, mañana vamos a tener los, los, el sexo masculino y creo que estamos teniendo un evento increíble. El tiempo nos está acompañando, hay mucha gente alentando a los atletas. Hay algunos atletas de Sudamérica, así que tenemos público que, que va a hacer que esto sea una fiesta. Si es que tenemos un, un podio de Sudamérica, así que esperamos tener un evento increíble. Y bueno, están todos invitados para venir, para ver. O eh, parque é muito bueno, bom, é um novo conceito para os Jogos Olímpicos, então estamos muito orgulhosos de estar aqui. E, bueno, Buenos Aires los está esperando a todos. Eh, já teve a primeira parte da primeira prova aqui de velocidade e foi bastante elucidativo. Os melhores tempos rondaram em torno de oito segundos e quem fez nove segundos, alguma coisa, ficou entre as cinco primeiras. A Prata da Casa Valentina Aguado ficou em sexto com um tempo de nove e noventa e um. Um tempo excelente. Terminou a etapa de boulder agora aqui nos Jogos Olímpicos da Juventude, que a gente está cobrindo aqui em Buenos Aires. A etapa foi praticamente totalmente é, dominada pela japonesa Nakamura. Ela mostrou muita técnica, muita força, ela praticamente encadenou todos os boulders à vista, não deixou chance para nenhuma outra é, empatar com ela. A alemã que ficou em segundo lugar, mostrou muita força, muita força mesmo, e em todos os boulders mostrados aqui ficou muito evidente que é, é... Essa tendência de não ter monté, ter bastante equilíbrio, ter bastante jogo de, de quadril, a pessoa ter que ter bastante calma, bastante força isométrica, é que é a tendência de hoje em dia. Não está muito mais circo, está cada vez mais equilíbrio e cada vez mais técnica. Não está igual a que era 10 anos atrás, que era perder o pé todo o tempo, que era ficar fazendo bote todo o tempo, agora vale muito mais a técnica do que, do que a força. O primeiro dia de escalada se encerrou aqui na prova final, que era a prova de escalada guiada aqui nos Jogos Olímpicos da Juventude, em Buenos Aires. A questão do da escalada guiada, infelizmente, a gente não teve nenhum top, todas as escaladoras mostraram que são muito resistentes, mostraram um ótimo trabalho de pé. E as vias apresentadas pelos Root Setters foi mais ou menos aquilo que a gente vem acompanhando nos últimos anos. É, principalmente aqui no meio do, do dia, eu teve sucesso de público gigantesco. O público tomou conta do gramado, não tinha lugar para você sentar, não tinha lugar para você conseguir filmar direito. É, a gente tinha espaço reservado para a imprensa, foi muito importante esse espaço reservado para a imprensa. A velocidade visivelmente não chamou a atenção de todos aqui no, no, nos Jogos Olímpicos porque é uma modalidade ainda feita só para televisão, as pessoas ainda não, ainda não pegaram o carinho com essa modalidade. Uma outra coisa que pode ter ajudado as pessoas não se interessarem pela escalada em velocidade foi o horário que começou 9 horas da manhã em pleno domingo, então as pessoas ainda estavam se recuperando da balada do dia anterior ou de alguma coisa que tinha feito no sábado. É, a parte de Boulder foi muito cheia, o público vibrou bastante, teve bastante atenção da, da, das escaladoras, as escaladoras acenaram para o público, foi muito interessante. É, a, os Jogos Olímpicos mostrou a importância que tem de fazer eventos em lugares públicos para que mostre o esporte, para que outras pessoas se interessem, para que as pessoas tenham como ídolo quem estiver escalando bem. Amanhã os Jogos Olímpicos da Juventude seguem com as provas do masculino igualmente como hoje, de velocidade, de boulder e depois de via guiada. Representando os sul-americanos vão ser dois equatorianos, os dois equatorianos se destacaram muito tanto no adulto como no juvenil esse ano no, em Moscou e na Europa também, então a gente pode considerar que tem boa chance dos equatorianos ficarem entre os 10 entre os 10 melhores colocados infelizmente a Valentina guarda a prata da casa, que todo mundo torceu muito para ela, ela, não se classificou para as finais do combinado, mas escalada em alto nível é isso, você fica por muito pouco e são mínimos detalhes que determinam se você vai conseguir ou não vai conseguir se classificar